Flávio, um ponto que eu achei muito massa de destaque dentro do documento aqui, né? tem dois pontos ainda que eu acho que, tem que, que a gente tem que falar, mas um ponto que me chamou muito a atenção foi que nós do 3P, né, do Marketplace, a gente se destacou em esporte e lazer, automotivo e cama, mesa e banho. Então realmente derruba aquela teoria de que só vende móvel, de que só vende geladeira, de que só vende sofá na via na, na vareja. Né? Então, tipo, nós do 3B, nós estamos aí justamente para ser forte para caramba né? no que a gente consegue ser muito agressivo né? nesses outros segmentos, é isso? É isso. É, bom, aqui no, no Fato Relevante foram escolhidas algumas categorias e tiveram outras, é, muitas outras é, de cauda, né? como a gente denomina. A cauda é muito relativo depende do teu business. Para a gente, o que não for... É, telefonia, linha branca, TVs, é, o que havia varejo, o que a é Casas Baia frio e esta.com são muito reconhecidos, a gente acaba chamando de cauda na mesma. Então, teve muita categoria no meio aqui, é, que tiveram crescimentos é, iguais, é, isso ou até maiores, mas a gente acabou escolhendo alguns. E é exatamente esse ponto que você falou, é, o 3P está aqui para mostrar que é, a gente é o destino para buscar qualquer tipo de produto usando a, a, né, as nossas condições de pagamento e, enfim, tudo que a gente tem aí de Fortaleza. É, é disso para cima. Né? Isso sim, essa régua ela vai continuar subindo, porque o grande desafio é a gente ter mais SKU, mais categorias novas, para trazer mais consumidor mesmo e, de fato, ele encontrar o que ele quiser aqui na, na VV. Boa, galera. Só para vocês terem uma noção, né? Trazendo o um número um pouco dessas três categorias que a gente citou que tá no documento que a Via divulgou, né? Esporte e lazer teve um aumento de 263%, tá? Automotivo 186% e cama, mesa de banho 103%, tá? Então são números muito fortes. Mais uma vez, isso é legal, tá? Aí, assim como o Flávio colocou, né? Telefonia puxou a Via, informática televisores, só que ali a gente tá falando da TV mesmo, então eu até brinquei com o Brunão, por exemplo, porque ele vende suporte de TV, eu falei, cara, tem jogo pra caramba lá, porque quem compra uma TV normalmente precisa de um suporte de TV, então essas categorias, Flávio, vocês também sentiram isso? Essas categorias vão falar assim, que estão na beira ali, né, entre o que a via domina como um P, e, e o que tá na voltinha ali, é permeando, realmente tem um boom ali, a gente sente uma venda casada, a pessoa comprando um mais o outro. É, sim, né? Não, não necessariamente no mesmo carrinho ali, na mesma compra, mas é, assim, as categorias corda via, o 3P também é forte, né? Acho que a, a variedade de produto acaba fazendo também o consumidor consumir o, o 3P de, das grandes categorias, mas é, o que é. É, não é acessório, mas o que é uma compra complementar também é, acaba indo muito bem. Então acaba puxando e, e é, uma, é um exercício que a gente cada vez tem mais para fazer para entender não só o que é complementar, né, o que é óbvio, mas também o comportamento do consumidor, que às vezes não só no complementar, mas de sinergia entre categorias que, que acabam acontecendo uma rampada muito legal. Né? Então a gente fala, tem o tradicional de se o consumidor compra uma fralda, ele vai comprar um lencinho de bebê, né? compra a TV, compra o suporte. Mas existe também uma, uma, uma, uma correlação às vezes de outras categorias que a gente acaba encontrando é, pela procura, pela visita, pelo histórico e que a gente acaba também colocando movimentos que às vezes não tá, não, não, não parece não estar tão claros, mas que a gente vê pelos algoritmos que tem essa... uma coisa vai puxando a outra. Então... É, foi, foi Faz sentido o que você está comentando aí também. Boa, legal. É até falando, como você falou, né? Tem Stellars que vendem muito, até o que vocês são bons, é o um exemplo da madeza, né? Como vendendo aí de forma muito agressiva e, e imóveis, coisa que vocês também são referência dentro desse cenário. A gente tem hiper, a hipervarejo puxando automotivo, ó, é, suprindo um lado ali, né? Então tem caras muito agressivos. E tem buraco para gente, gente Tem muito espaço para a gente ganhar ali Tem muito espaço para a gente chegar é, De forma forte